gente, hoje estamos aqui para agradecer pelos 90 inscritos. Isso mesmo, muito obrigada por tudo, gente. Foi super difícil chegar até aqui. Mas obrigada pelo carinho e todo muito o amor de vocês. Muito obrigada pelo carinho. E já temos um FC, que é a Yasmin. Obrigada pelo carinho e pelos edits também. Muito obrigada. Quero ser agora, hein? Amo muito vocês. Hashtag 1004girls.